Hoje nós iremos entrevistar o pet do Naruto, a chamada raposa de nove caldos, o Kyubi pros mais íntimos, o Kurama pros mais íntimos ainda, o Kurama-chan para os mais íntimos ainda, ela estava dentro do Naruto, então tivemos que comer as pílulas do Chapuli colorado, pra ficar pequeno e entrar na bunda dele, aí encontramos a jaula em que a raposa estava aprisionada, aí ela disse, só vou dar entrevista, se vocês venderem a alma pra mim, aí nós vendeu, então já deixa o dedo no like, porque pra fazer esse vídeo a gente teve que vender a alma, olá Kurama-chan, como vai? Vou com as patas filho da puta, e Kurama-chan é o caralho, então como você prefere que eu te chame? Mestre Tais curidão escuridão, a sombra das trevas, o sombrio rei da morte, o eixo caveirinho invocado em alguém que é gótico, tá ligado? Eu que o negócio é insano, eu mato até cachorro, sou negro em pessoa, eu ando negro, falo negro, uso roupas negras, olho negro. Depressão é meu sobrenome, sou das trevas trevosas e o Batman perto de mim fica colorido. Vou te chamar de Kurama. Beleza. Me conte um pouco da sua história. Bom, tudo começou quando o Hagoromo, esse arrombado aqui, ou esse mesmo ou aqui, esse daqui ou tá vendo esse daqui ou esse mesmo ou aqui tá vendo, ele estava com diarreia. Aí foi dar um cagão dos irmãos. Daí eu brotei no chão junto com os outros arrombados lá. Daí eu estava de boa na lagoa, beleza na represa, suave na, na tranquilo com um esquilo, até que chegou aquele arrombado do Madara. Esse arrombado aqui, ou esse mesmo aqui, esse daqui, ou tá vendo esse daqui, ou esse mesmo aqui, tá vendo? Aí ele me capturou como uma pokebola, daí ele me usou para lutar contra o Hashirama, porque ele é um arregão do caralho, e não consegue lutar no X1. Daí eu fui selado na Mito Zumaki. essa arrombada aqui, ou essa mesmo aqui, essa daqui, ou tá vendo? Essa daqui, ou essa mesmo aqui, tá vendo? Mito Zumaki, mas não era o Naruto Zumaki. A Mito foi minha primeira dona, eu até que acostumei ficar com ela, só que ela acabou morrendo. Foda-se, quem foi a sua segunda dona e quem foi o cara que selou você outra vez? Foi o um Minato. É aquela mesma história lá, onde a coxina tava fazendo cosplay de cortador de unha. Mas me diga, você se dá bem com o Naruto? Na sociedade atual, um tema sério tem chamado a atenção de todos. A violência contra os animais. Mais do que um gesto repulsivo, uma falta de amor ao próximo. A gente se dá bem de boa. Dizem que o Madara controlou você, e ele é um Uchiha. O que você diz a respeito dos Uchiha? São um bando de viados. Ficam usando o Sharingan só pra controlar e copiar os outros. Algo dia vou aniquilar todos eles. Entendo. Então você é um Uchiha. Agora vamos para o bate-bola jogo rápido, eu falo uma coisa e você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça Eu não vou fazer isso Se você se comportar e fizer o que eu digo, vou te dar isso de presente Eu não quero essa coisa ridícula que você chama de roupa diz a lenda que quando você coloca essa roupa você aumenta seu poder de luta para mais de 8 mil mas enfim que tal um osso de qualidade eu encontrei em um esqueleto o que você acha que eu sou um cachorro beleza pode começar uma cor laranja um lugar qualquer lugar fora desse pirralho algo para comer tua mãe aquela pô quer dizer algo tão doce uma música What does the fuck say? Nini nini nini. O ídolo. O raposo da Dora Aventureira. Um sonho. Reunir com meus irmãos em um boteco e ficar bebendo a noite toda. Uma palavra que te define. Mestre da escuridão, a sombra das trevas, o sombrio rei da morte, o Exu Então é só isso. Obrigado pela entrevista, Kurama. De nada, amigo. Agora chega mais perto. Tudo bem. <risos> Então esse foi o vídeo galera, eu escolhi a Kurama para entrevistar porque ela foi a mais votada na enquete do Twitter Então deixem nos comentários os próximos personagens para entrevistar E os mais comentados eu irei colocar eles na enquete do Twitter quando eu for fazer a próxima entrevista Então me sigam lá para escolher o próximo personagem a ser entrevistado